E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo aqui eu vou te mostrar como que você faz a troca de suas CRO para o SDC ou USDT. Você quem escolhe qual stablecoin você quer E o site que eu vou utilizar é a MM Finance, tá pessoal? Você precisa ter a sua metamask com a rede da Cronos e as suas CROs dentro Se você não sabe como mandar suas CROs para a MetaMask, tem um vídeo aqui, ó Vou deixar um cardzinho aqui onde eu mostro passo a passo Como eu faço para mandar minhas CROs lá da corretora para a MetaMask E aqui, pessoal, você pode estar tá fazendo a conversão Vamos lá fazer o swap da nossa CRO Vou mostrar para vocês aqui, ó Vou abrir aqui a minha MetaMask E vocês vão ver quantas CROs eu tenho aqui, ó Pessoal, olha aqui, ó Tenho 1.464 CROs, Tá? E aí eu quero fazer um swap delas para o USDT. Vamos lá. Você vai vir aqui na MM Finance, tá? O link está na descrição, vou deixar para vocês. Cuidado com links errados, tá? Não vão em qualquer link. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou clicar aqui em conectar o wallet. Pessoal, lembrando, tá? Esse vídeo aqui é do nosso canal. Se esse vídeo estiver rodando Alguém baixou esse vídeo, está em outro canal que não seja o nosso, né? O eu te ajudo. Você verifica o link, porque pode ser que a pessoa copie esse meu vídeo, coloque em outro canal e pegue esse link aqui, coloque um link errado e induz você a entrar em outro, em outro site. Então verifique se o link é esse aqui, ó, mmm.finance, tá, pessoal? Então vamos lá, começar do zero. Primeiro de tudo, eu vou conectar minha wallet que é a MetaMask, pronto, já conectei a minha wallet, aí aqui pessoal, você vai vir em Trade, Exchange, e aqui nessa parte é onde tudo vai acontecer, prontinho pessoal, aí ó, vou colocar máximo, pronto, coloquei 1414, 1414 vai me dar 619 e 53 USDC, tá pessoal, eu clico aqui em Swap, Aqui ele vai me dar um resumo aqui, clico aqui. Vamos aguardar ele fazer. Aí a Metamask vai pedir a autorização da cobrança das taxas. né? Aqui ó, você pode ver, vai me cobrar 1.09 é, CRO, por isso que a gente precisa ter sempre CRO aqui para estar tá fazendo as negociações. E pronto, pessoal, se você não tem o SDC adicionado na sua metamask, basta você clicar aqui, ó, ela já vai adicionar o token USDC na sua carteira, Eu vou clicar em adicionar, pronto, vou fechar aqui, talvez ainda não tenha feito, porque não confirmou ainda, vamos aguardar, você precisa aguardar, a rede é um... Às vezes tá lenta, né? Por conta de muita gente utilizando. Olha só: ó, transação feita, então agora a gente não vai ter mais CRO, vai ter pouca CRO vai ter mais USDC. Vamos ver aqui: ó, o que que aconteceu aqui? Ó. Tá aí, pessoal: ó, USDC, a gente tem 619 e 95 USDC e 50 CROs. Então, pessoal, é assim que você vai fazer a, o seu swap de. CRO para o SDC, espero ter te ajudado.